Acredite, olha só, se eu tivesse recebido esses 5 conselhos que eu vou te dar agora, eu não teria perdido com toda certeza tanto dinheiro como eu perdi no meu início na Best 3005 E se você pegar a visão do último conselho que eu vou te dar, você vai faturar muito, mas muito dinheiro. <música> ainda mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira. Criador do Tropa Milionária, que é meu treinamento mais incrível do mundo para quem quer aprender a ganhar dinheiro através da Best365. Inclusive, se você quiser saber mais, eu vou deixar o um link do meu treinamento aqui na descrição do vídeo. E, bom, é isso. No vídeo de hoje, eu vou te dar quatro conselhos, tá? Quatro conselhos que poderão mudar totalmente os seus resultados através da Best365. Eu vou até parecer um pouco duro em algumas coisas que eu vou falar aqui agora, mas eu tenho certeza que se você ouviu o que eu vou falar, principalmente no último conselho que eu vou te passar aqui, se você entender a visão... Você vai passar a ganhar muito dinheiro na Bet365 ainda hoje, se você quiser, tá bom? É, bom, então se você já gostou do assunto do vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, porque através do seu, do seu like eu consigo entender se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui ou não, e assim gravar mais vídeos sobre esses conteúdos. Então já deixa o dedo no like aqui, beleza? Bom, segundo, já quero pedir para você se inscrever no canal. Por quê? Tá, primeiro, primeiramente para você não perder nenhum dos próximos conteúdos. E segundo, por que você deve se inscrever no canal? Eu quero fazer uma pergunta. Você quer ganhar mais dinheiro hoje? Quer ou não? Se a resposta for sim, você precisa se inscrever no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos que poderão fazer você ganhar muito dinheiro. Então vamos lá, tá? Vou dar três segundos para você se inscrever aqui no canal neste exato minuto. Dois mil anos depois. Bom, então vamos para o primeiro conselho aqui é agora do vídeo. Música de suspense, editora. Música de suspense. Não faça pela emoção. Presta atenção, tá? É bem provável que você já tenha visto eu falar aqui no, no, no, nos vídeos do meu canal que eu já perdi uma boa grana no meu começo, né? Tudo isso começou porque eu apostei exatamente pela emoção. Eu perdi uns 3 mil reais no início. Tá? E quando eu digo eu apostei pela emoção, principalmente porque eu apostei no time do meu coração, que é o Galo, né? o Atlético Mineiro, o melhor time do Brasil, e inclusive eu já aposto que o Galo esse ano leva a Libertadores, tá? Tô te falando, ó, o Galo esse ano leva a Libertadores, coloca aqui nos comentários pra mim, qual time você acha que ganha a Libertadores 2022? É como se fosse um bolão, coloca aqui nos comentários, vamos ver quem acerta, tá? Bom, mas enfim, eu acho que já pode entregar a taça pro Galo. Mas continuando o assunto do vídeo, como eu estava falando no começo, tá? Eu perdi uma boa grana através da Best 365 no assim, meu começo, exatamente para apostar na emoção. Sem ter conhecimento nenhum. Apenas clicando lá dentro da plataforma e apostando, eu vi meu dinheiro basicamente sumir, tá? Eu não sei se você já perdeu dinheiro dentro da Best 365 assim, não sei se você já quebrou sua banca alguma vez, mas eu espero firmemente que não, tá? Porque é muito ruim, mano, é muito ruim. O segundo conselho agora neste momento, que ruvem os tambores, tá? É muito isso. Gestão de banca, tá? Ter gestão de banca pode fazer você ter Oito vezes mais resultados de forma consistente, tá? É um outro problema que eu, tá? Eu tinha também. Eu colocava R$100 reais na minha banca, pegava uma entrada com 40 reais, ou seja, 40% da minha banca. É claro que eu quebrei a cara várias vezes dessa forma, tá? E quem nunca, né? Quem nunca colocou 30 reais lá, que é o depósito mínimo da assim 365, meteu 20 conto numa entrada, ou até mesmo os próprios 30 reais lá. Ele perdeu tudo, olha para mim, olha para mim, vai me dizer que você nunca venceu, mas acredite em mim, tá, mesmo que você tenha uma banca pequena, faça gestão, tá bom, isso vai te dar primeiramente margem de erros, entende, mesmo que você cresça essa banca com uma velocidade bem menor, é o que vai te fazer crescer, cara, de forma sólida, entendeu? Afinal, não adianta você querer fazer 200, 300 reais por dia com 30, com 40, com 50 reais de banca. É, é muito arriscado, entendeu? Então você precisa respeitar a sua banca. Grava isso, respeita a sua banca. Fica a dica pra você, tá bom? Terceiro conselho, defina uma meta diária. Bateu a meta, sai fora. Terceiro conselho, tá? Defina uma meta diária. Bateu a meta... Sai fora! Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente... Sabe por que muitas pessoas perdem dinheiro? Por conta da ganância, tá? Eu perdi as contas de quantas vezes eu consegui ganhar um dinheirinho ali bom, sabe, no dia e na ganância mesmo, querendo ganhar mais, aquela ideia de, ah, vou pegar só mais uma entradinha aqui pra melhorar o meu lucro hoje, foi lá, peguei um hedge e me lasquei no final do dia, tá? O que você tem que definir é uma meta, tá? Exemplo, por exemplo, tá? Coloca lá que minha meta é de R$30,00 no um dia. Beleza, bateu os R$30,00 no um dia às 10 horas da manhã? Cai fora, velho, não entra mais, acabou, entendeu? Respeita a sua banca, leva essa parada a sério, mano. Leva essa parada como um negócio, entendeu? Se você fizer de qualquer jeito, você não vai ganhar dinheiro. Agora o quarto conselho, tá? Música de suspense, editora. Música de suspense pra nós. Pegue menos entrada, foque mais na qualidade do que na quantidade. Bom, como você já sabe, tá? Eu não sou analista profissional e mesmo assim, todo santo dia eu faço a minha meta, eu bato a minha meta de 150, 200 reais por dia, como eu já cansei de mostrar aqui e mostro sempre lá nos meus stories no Instagram, tá? Mesmo sem ser analista. Mas por quê? Porque eu prefiro focar na qualidade, não na quantidade. Porque quando você foca na quantidade de entradas, eu já fiz isso, tá? Quando você pega muitas entradas durante o dia, você dá chance por azar, quanto mais entrada você pegar, mais chance basicamente você tem de pegar um LED Isso é matemática pura, é simples Se liga por exemplo nessa entrada que eu peguei ontem Inclusive eu postei lá no meu Instagram, se você não me segue, já me segue tá, O link do meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo Já me segue lá, olha só para você ver Em uma única entrada eu fiz mais de 600 reais de lucro Em uma única entrada O que, que eu fiz? Peguei essa entrada, ganhei 600 reais Parei, não peguei mais nenhuma entrada, tá? Eu poderia querer pegar mais duas, mais três para tentar aumentar meu lucro, mas aí eu poderia ao mesmo tempo também perder tudo. Então, bati minha meta, parei, tá? E outra coisa, eu focando sempre na... Qualidade e não na quantidade. Então, com uma única entrada, eu basicamente fiz três vezes o valor da minha meta do dia. Pronto, acabou, não vou pegar mais. Só que aí talvez você me pergunte agora, tá, Júnior? Mas beleza, mas como assim pegar menos entrada? Se você não é analista profissional, como é que você consegue bater essa meta, pegar menos entrada com mais qualidade? Se você não sabe analisar, como é que você faz isso? Bom, é aí que tá o X da parada, tá? Se você quiser descobrir isso, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Primeiro, se inscreve no canal. De novo, eu tô falando, se inscreve no canal se você não se inscreveu para você não dá mole, você tá dando mole. Clica no botão de se inscrever aqui, tá? Segundo, eu deixei a continuação desse vídeo aqui no YouTube, só que esse vídeo tá oculto, não é qualquer pessoa que consegue encontrar, não, tá? Eu deixei esse vídeo oculto por quê? Exatamente pra separar os tubarões da sardinha, tá? É, é realmente pra quem tá afim de aprender a de fato ganhar dinheiro nesse negócio, beleza? Então, pra separar os tubarões das sardinhas. Basta clicar no vídeo que vai aparecer aqui na tela para você mexer né? exatamente ou no primeiro link que vai estar aqui na descrição do vídeo para ir por esse vídeo tá esse vídeo repetindo é um vídeo que tá oculto então somente através desse link que vai estar tá aqui abaixo você consegue assistir esse vídeo e nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço para lucrar mais de 150 reais todo santo dia na Bet365 mesmo sem ser analista durante alguns minutos dedicando alguns minutos durante o dia então meu último conselho para você é clica agora nesse vídeo se você de fato quer aprender a ganhar dinheiro de verdade nessa parada de forma simples mesmo que você seja um total iniciante então clica no vídeo e vamos embora